O banho do xarach. Bom dia, crianças. Hoje vamos começar a tomar um cafezinho. Acontece que eu me grudei nos lençóis. Como pode, né? É que ontem à noite caiu um vidro de feijão. E não sentiu novidade? Sim, sim. E então? É que eu pensei que era outra coisa. Ah. daí ah. posso... é... é... só pra poder Lécio. enganar o coitado do mestre. Cara de pau. Que que... Que me escapulinho. Escapulinho. É... É... Escuta, Kiko. Co... Tira esse lençol. Parece que tá vestido de, de noiva Eu acho que é o mestre Cara de Mas... pau Isso me escapuliu Isso me escapuliu Rapaz do céu A não no Nuno do seu mama Você toca muito bosta Obrigado Aonde vai? Vai pro seu lugar Que bosta, hein? Me dá isso aqui Bia chato e bagunzinho avisar quando... Coxiara, esta pequena lipoza. Tá, aqui também. Tá é minha! E o que te interessa, hein? Já cheguei, Mãe Ziz. Que bom. Spike. Como é que você foi na escola? Muito porcaria. Perguntaram quantas patas tinham. Cachorro. E eu respondi três. Cachorro tem quatro patas Foi isso que o professor Girafades disse pra gente depois Bem, então como foi que tirou o primeiro lugar? Porque as outras crianças responderam que tem 70 milhões É que você nunca viu um cachorro p... pessoalmente, mas... Muito prazer! Você já cheguei, paizinho lindo! Como é que você foi na escola hoje? Muito gay! Muito o Chaves bom. ficou de castigo porque estava com as orelhas sussas Mas o que é isso, Chaves? O que é isso? Por que que foi com as orelhas sujas pra escola? Não interessa pra você, palhaço. Quero dizer que não lava as orelhas. Não interessa! Bem... Você entendeu perfeitamente o que acabei de dizer. Sim. Escuta, Jivashi, não gostaria de comer. Dois quilos de retalho com osso? Ei, porque antes você não tomou um banho de Bandeja. Mãe, pai, ele... morre. Que bosta, hein? Ah, ah, ah, e você, Sivash? se o professor não veio te lavar, eu vou... Spike. Que é que você acha da gente dar um banho no Zivax? <risos> <risos> atenção, aí vem ele, aí vem ele. <risos> Toma! <risos> <risos> <risos> <risos> o que aconteceu foi que o Zivax passou por aqui tão raro. Ah, quer dizer que vocês estão querendo me molhar? Sim, eu vou deixar. <risos> Hum. Rapaz do céu! É que o Chaves passou por aqui tão raro! Eu não posso... Não, não, não, não! Vem não, cá, não, não, cara, Chaves! Não eu tô falando Pana! não! Você ah, ah, ah, ah, ah. é uma coisa? Eu também vou jogar água em alguém que é uma, eu não, não. não, não. Ah! Ah! Ah, ah, Ai! é Morrona A senhora precisa de um outro banho Não, não, não, yeah, não, não.